lembrando que hoje é dia de trollagem. quarta, né? E o que vai acontecer? Eu uma... pedi pra minha irmã Falar que alguém veio aqui em casa Vai ver alguém, uma mulher aqui em casa O que acontece? Porque minha namorada sempre passa aqui em casa para ir pro trabalho daqui a pouco Aí o que... Que, que eu pedi pra minha irmã? Eu pedi uma calcinha da minha irmã Vou colocar dentro no meu quarto E vai esperar na minha namorada chegar, para ela sempre falar no meu quarto Dá uma olhada, acho que é examinada. Vamos ver o que vai dar, hein? Rapaz, nunca vai fechar esse vestido aqui, ela já chegou. Vou colocar esse vestido aqui assim mais ou menos. E vou esperar ela vir. Tem jeito que ela não vai ver. Mara que minha irmã tenha mandado mensagem. Vou deixar aqui gravando pra vocês com cura. Chega, eu lá, lá. I'm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 So, okay. this que hum. que hum. que hum. Chega é olhando Graças a Deus. É idiota. Não é queria pescar uma das, mas né, olha. Eu posso fazer uma olhada? Tá um frio do cacete. Quem foi que tem? fui? Tá mesmo, Zé? Vou ver se. Eu que, se né? que, que, que que ele que é Ah, é, né? Sem graça, muito sem graça É, mesmo. é perfeito que assim, eu assisti mais ciência Eu não assisti mais ciência assim, assim, Ah, gente, por quê? Hum. Oh, espero que todos tenham gostado, tá ligado? E espero que vocês deem mais ideia para vídeo E essa foi que não deu tão certo Mas vamos lá Não deixe like, se inscreve no canal se de Assina o sininho de notificação e deixa o um comentário aqui embaixo.